Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer este porta-talheres de tecido, muito fácil de fazer. Além disso, leva os seus talheres protegidos para a faculdade, emprego, onde quer que vá e necessite de os levar, é muito fácil de fazer e rápido. Se gostar, quer em gosto Se não está inscrito, convido a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos com a medida de 55 cm por 15 55 de comprimento e altura 15 mais manta alfinetes alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas e o furador tesoura máquina de costura e ferro de engomar no tecido exterior vocês colam a manta com o ferro ou com a cola spray e de seguida corta o excesso. Depois de ter colado a manta, vou colocar o tecido do forro por cima, ou seja, direito com direito. Uma lateral eu vou alfinetar. E vou fazer uma costura reta na máquina de costura, iniciando com remate e finalizando também com remate. Já cozi uma lateral. Agora vou colocar o forro para trás. Agora vou passar aqui o ferro por cima. Para poder ficar aqui esta dobra melhor. E de seguida vou à máquina de costura. E vou fazer aqui uma costurinha reta. Rematando início e fim. Já cozi a beirinha. Agora vou separar os dois tecidos. O tecido exterior e o tecido do forro. Esta lateral... Do tecido exterior e eu vou medir daqui da lateral para dentro 16 cm é o que vai ser a pala vocês aqui podem colocar mais ou menos como gostarem mais daqui para aqui 16 cm e agora eu vou buscar esta ponta onde foi cozido anteriormente e vou colocar junto aqui assim e vou alfinetar O forro vou colocá-lo aqui em cima, junto a esta lateral. E vou também alfinetar. A parte de baixo fica assim. E a frente, assim. Esta parte aqui em cima vai ser a pala, como eu tinha dito anteriormente. Podem optar por ser quadrado ou redondo. Eu vou arredondar. Com algo redondo, pode ser o fundo de um copo, eu tenho este CD, eu vou colocar aqui no canto e vou riscar, podem riscar com uma caneta normal, porque vou cozer depois por cima e não se vai ver, e vou arredondar também este aqui, Tentar novamente, finotar por todo. De seguida vou à máquina de costura, eu vou cozer em toda a volta, aqui na palinha, é aqui nos redondos onde eu marquei com a caneta, nesta parte aqui da pala, para ser mais fácil. Vou deixar ficar aqui mais ou menos uns três dedos para poder virar e cozo por todo, iniciando, rematando e finalizando também rematando. Depois de cozer e deixando ficar a abertura, vou cortar o excesso. Aqui no redondo eu vou dar aqui uns pequenos golpes. Embaixo vou cortar aqui um pouco de lado, aqui também. E agora vou virar. Com a ajuda de um palito arranjar os cantos. E também vou virar esta. Agora vou passar a ferro, metendo esta abertura para dentro. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui na beirinha da pala para poder fechar a abertura. Já cozi a palinha. Agora vou colocar o botão de pressão. Eu vou dobrar a pala ao meio para poder ver onde é o meio. Marco o alfinete e agora vou colocar o botão de pressão. Eu tenho um vídeo, se quiser por acaso assistir e ver como se faz, eu por baixo deste vídeo vou deixar ficar o um link para poder terem acesso a ele. Na parte de baixo eu vou colocar a bolinha com 12 cm. Daqui para aqui 12 cm, porque vai ficar esta dobrinha aqui em cima. Vou fazer pressão aqui neste botão para poder marcar a parte de baixo. Então já está. Agora para finalizar vou fazer as divisórias. Vou fazer com 4 e outro 4 e o excesso fica para a colher de sopa ou um guardanapo. Aqui tem que ser com a caneta de tecido ou com X. Agora mais 4. Portanto, marquei 4, 4 e este vai ficar com 5. Agora vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui e daqui a aqui, rematando início e fim. Já está cozido e está finalizado. Como viram, é muito fácil de fazer e espero que tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!